que eu vi, precisa perdoar. Mas fazer comédia com a tragédia alheia não fica bem. Atravessamos a nascente do Azopo, que cai em cachoeiras. Entramos na garganta do citerrão, escalando. Ela perdeu. E eu, que servia. E o forasteiro? O forasteiro que nos levava para as vacantes na intimidade Primeira parada Vale de herpes. Aí, muito cuidado Silêncio na língua e no pé Esticamos o pescoço para ver, sem sermos vistos. Era uma caverna peluda, aguada dos corrimentos, dos córregos, onde as menades estão se preparando para bacanal, atuar umas com as outras, um ponto da Baquiana. das menas. E aí eu poderia formar uma opinião. <risos> nesse momento, veja esse larga do praspeiro. Ele pega a ponta do tronco do pinho, aponta pro céu na mão e abate até o chão preto. Ele põe penteu na ponta do tronco do pinho e, a, e faz a árvore subir. Devagarzinho. Ai. Em ereção, ai, ai. cuidando para o outro não perder a montaria até o tronco ficar. Ai. Calma, tem que esperar isso. Minhas facacas, surpresa da noite. Um prêmio aqui. Caçou dos nossos rituais e não em nossas mãos. Eu estou entregando o nosso ator convidado. Agora vocês podem castigar. No meio dessas palavras, Entre o céu e a terra. Estou numa luz. Uma chama. Agora chama, só chama Do ar-se-carro, silêncio na selva, nenhum EVO de fogo. Retrover. Nenhum mer de Quando as três irmãs, filhas de Cádines... Eu... Tem o tempo. Tem eu... o não, não, uh -huh. não, mas é bom, ele é eu deixo. deixa de eu Nenhum EVO de folha, nenhum médico. nenhum médico. Quando as três irmãs, as três irmãs filhas de Cádiz, reconhecem a batida de barco, correm juntas, com baqueiros seus pés dágicos fazem Amém. carreira bem acenada. Fica em círculo, Menadis. Agora o tronco, e vamos capturar essa é fera, fera trepadeira. Antes ela sair por aí, profanando os nossos mistérios. Vossas E aprende. Mas agora é a última cena. A primeira dama do teatro. A Pabalaô. A Iyala Aí, Ixá. A Iyala do Ixá. A Iyala Abre a origem. <risos> É A céu o que você faria do palácio. Não é, pelo, não é pelos Eu meus pecados. Sei, não é pelos meus pecados que você paga por um, um sacrifício de um filho teu. Mas ela, com a menina dos olhos revirada, em êxtase, não encontrava o coração materno que tinha. Estava ali. Mas ela não sentia como devia. Porque estava tomada por papo, e nem escutou nada. Qual que, é, qual que é? Fala. Penteu, tira a máscara do seu filho, né? <risos> ah, tá ah, É. fala, é. uh, ah, a máscara na face pra que sua zarada mãe agave o reconheça e não bate o próprio filho, diz, acariciando o rosto da mamãezinha. Alô, mamãe? Sou eu. Seu filho Penteu. Aquele que você pariu no palácio. Sou eu.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 Sai. E só a Joana, o, o, o, sei lá como é que faz. Eu, eu, eu que estou aqui para entrar com a pele, eu posso dar um balido quando eu ver que ele passou pelo último. É. Ah. E a Não, que é fica muito para bonificar Até todo mundo. Aí fica claro que fechou. Aí eles vão correndo embora. Ah, eles podem vir do black a é de breque quando ele sai. Assim Pode. que ele sai, de breque. Mas ela vai ficar muito tempo brecado, sem, sem som, pra todo mundo sair e botar pele, entendeu? Melhor dar um tempinho, porque senão fica aquele... Entendeu o que eu tô falando? Não, mas é rápido isso, é... É, é satisfato. O cara vem passar. Vamos marcar então, que a gente já ganha esse tempo. Só a passagem aqui, é. Vamos, vamos lá, vamos lá. a gente já ganha... Aí a gente vê agora, né? O tempo pesado. É a Gabi fica também. A Gabi fica não. Quem não, veja vem, gente, é o oposto do nascimento. Nascimento você sai, aí não vocês se para dentro. Quem Quem ficar ficar no final? Quem vai marcar a final? É você ficar no final? a ficar no final? que a é a Domingo, domingo é. ele faz no sábado, deu o balido. A Camila, é, é, no caso, assim, Melli, Deu o balido. Vocês vazam, são dois compassos a mais e aí fecha. Tá. Tá? Hum. O Laga vai estar tá coordenando essas questões dos do times. Assim, dois compassos a mais, lembrar. Certo, vai lembrar. palhaço. <risos> aí só. não, isso aí tá. Ele tô, tô gravando pra ele tudo aqui. Que é melhor ele estudar ouvindo do que só pelas anotações. Aí, o ó, agora. Pra, pro, pro... pro Laga? Não, o Laga tá. Eu mando o áudio para ele. Manda o áudio, certo? Manda pro Gui, que o Gui tá domingo. Tá. Gui tá domingo onde? Aqui, ele faz. Ele é? pode fazer domingo. Gui é assim. É domingo, viu? o Domingo eu tô aqui. Pronto. Eu pode posso, né? Pode, pode. Aí a volta é assim. é, é, vocês estão confundindo. Não, mas a Silvia falou que eles podem mandar uma mensagem. Aí. O Gui não, velho. O Gui vem Não vem, Zé. Não vem, vem. É, tá? vem. Não Zé. Tá. Aí, a volta é o seguinte, ó. ó. Ele se eu... se vai citar o colo lá para ser executado. É. Vai Pode gravar. É. É. Pode, pode falar. vai Aqui, aí como a Mariana deu uma atrasada, quando ela chegou, vocês já tiraram assim. A gente não vê aquele desse desenho que é bonito, não. Tem que ter uma parada. Demora mais para tirar a entendeu? Mas é a questão, Zé, de coordenar o tempo da Mariana, porque o atraso sempre o mesmo atraso. Mas aí não, agora tem que esperar. Agora. Aí tem que coordenar isso. Não, mas fica muito mais bonito se as três chegarem. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo né? Tá lá atrás. Chegaram as tem três, 3, gente, posicionou. chegou, não, não, não. não, chegou. Não, não chegou, dá um tempo, faz o quadro, mas chegaram e juntam porque chega duas. Ah, é. é. é. né? Chegou junto, posicionou. Mais próximo, assim, fez o desenho. É, é, é, você, né? Né? é, frente, é, é fez também, o desenho, fez o desenho. Faz o ah. faz mas faz desenho. Sente que imprime para o público porque não dá tempo de ver. Outra coisa é o seguinte, eu estou vindo para falar. Estou segurando a cabeça de se pendeu. Imobilidade total. Museu de céu. Tá. Entendeu? Tá. Fica onde está. Não, não fica chorando. Não. Para. Se estiver chorando, chora. Mas para. Tá. Museu de céu. É o famoso. Fecha o teto, Está chovendo, fecha o teto. Começou a cair uma gota aqui, por favor. Eita, caiu, caiu Vai lá Já está fechando Já está fechando é, Vamos lá? Vamos lá Chegou Aproveitando que parou, sul, a... sul, norte Aproveitando que parou toda a semana, Estamos já o um curso Mas em cima do setor Perde de couro, molhou, desafina Então Joguem em de uma posição Que não atinjam as pernas de couro É, o é caia testemunha Que ele viu que ele deu o não, desafina, esse é o molhou, esfriou, desafirou. E eu não toco a chave no pau. Cai o olho do menino, você tem que ter muito cuidado na hora de jogar pra lá. É, então, pra cá mais cuidado ainda. Entendeu? Eu vou ver quem ficou prato. Porque já tinha algumas pessoas. É, faz mais balão. Outra coisa, gente, nessa ah, nós hora... Nath, você tava usando a paquete, tu largou ali a toa, Não, ela é meu tio, deixa eu ver. Como tá todo mundo vindo de lá, não os primeiros, ganhar pra cá, mesmo que tenha abrir uma, o máximo a roda, porque fica sem espaço assim, a gente tem que ter a consciência Essa questão de pegar uma, rua, não, nunca rua. rola claramente assim, porque fica um montueiro de gente não fica uma cena nítida que, a não, que fazer o as pessoas estão pegando as pílceras do Penteu já, a única coisa que faz uma volta, faz um volta, ciclo legal, agar, faz um ciclo antes e depois aí avança junto Entendeu? Forma aqui que aí quando vocês encostarem Essas paradas São muito importantes É o que o Hugo faz tribo, assim, brrr, Congela o... na roda e vai Congela É amofagena do Dionísio, né? É amofagena do Dionísio Agora, sempre, agora, sempre. É que O que acontece é que primeiro é chegar aqui, Aí vem por trás tem que ficar Não, tem que fazer o um ciclo. <risos> Vamos tentar fazer uma vez. E sempre que faz para fazer o círculo Tem que ser mais ágil eu acho, hoje, por exemplo, o circo fez pra gás, quando você tem um circo, não, não teve velocidade. Sabe aquela velocidade da bailarina que sai mesmo e faz o negócio? Essa velocidade. O que é fazer? Dança aí. Vamos lá. Não, se olhe, se olhe, se olhe, se olhe, se olhe, se olhe, se olhe. Não, não, vem de cima, que é que é adianta montar aqui, não, depois na hora não de não chegar, não Vou ficar aqui, que eu, eu, eu fico aqui.